Cidadão, nome, nome é então, boa tarde, gente. É, eu queria, inicialmente, agradecer a todas as pessoas vocês. Eu é, preciso dizer que esse evento foi realizado pela HarperCollins, que entrou em contato com a Toca. E a gente organizou com todo carinho para vocês. Certo? Quem não conhece a, Tom, a Ceará, é, a gente é um grupo de Tolkien é, que é afiliado ao Cicento Branco. É é um grupo de torco que existe em todo o Brasil. É, nas principais capitais do Brasil existem tocas. Certo? A gente tem amigos no Rio de Janeiro, em São Paulo, é, na Bahia, em vários estados do Brasil existem tocas. E para quem tiver interesse em participar da TOCA, que não conhece, está aqui pela primeira vez junto conosco, a gente tem um grupo de WhatsApp e lá a gente organiza os eventos, entra em contato com vocês, é, faz esse contato mais próximo. É. Então, é, além disso, eu vou só explicar mais ou menos né, o que vai acontecer no evento hoje. Olha aí, gente. Pega o Mob, Zelda. Que maravilhoso, né? Que maravilhoso. Um pouco, né? Sobre a importância da Segunda Era do Legendário. É, ele vai entrar. Eu queria agradecer muito a presença dele, pela divulgação que ele fez lá no TT do nosso evento. É. Acredito é. que alguns então, de vocês souberam do evento por conta disso também. E basicamente é isso, convidar, se quiser participar da topa, pode encontrar no Instagram, que é o arroba.ce, aliás, arroba.topa.ce, certo? Ou então falar com a gente aqui mesmo e pedir o nosso contato que a gente vai chamar lá no grupo do WhatsApp. Aqui no Ceará, justamente na falar da Terra também já foi lançado, embora a gente não tenha ainda, algumas pessoas ainda não receberam, né? Estou aguardando o meu, que eu sou o pessoal de vocês também. Mas então, a gente vai falar um pouco sobre... A cronologia da obra e o Eric, que é o Caim da Tóquio do Rio de Janeiro, vai falar um pouco sobre as indicações de ontem de leitura, o que a gente deve ser falado, aliás, o que precisa ser lido antes de ler aquelas de número, certo? A gente espera que esse conteúdo. Para quem não me conhece, eu sou Reinaldo Zé Lopes, sou tradutor do Silmarillion, do Hobbit e de mais alguns livros do Tolkien, fazendo mais vários aí para a Sociedade da Terra-média. Muito legal saber que vocês estão aí comemorando o lançamento da Queda de Númenor. E eu queria falar rapidinho pra vocês de uma coisa que pra mim eu acho que, que é o que... Assim, muita coisa legal no livro, obviamente, as ilustrações do Alain seja colorido, seja dos capítulos é, Uma compilação das informações que a gente tem sobre Lúmero Mas pra mim a coisa que é mais legal, que realmente vale o livro, tá no finalzinho dele é, Começa na, na página 317, se vocês pegarem a exemplar de vocês, tô com o meu, tô com o meu aqui Bonitinho já uh, que são os capítulos de um livro inacabado do Tolkien que é a Estrada Perdida, The Lost Road, que a gente vai ter em breve em português já está quase terminada a tradução feita pelo Gabriel Brum uh, e é o um livro de viagem no tempo do Tolkien de viagem, digamos, viagem astral no tempo, digamos, né? Ele imagina uma sucessão de pais e filhos ao longo de milênios que começa é, com uh, o Elendil e o Herendil. Na época não existia o Isildur do o é, O filho do Elendil era imaginado com o nome Herendil. Uh, e é uma maneira de contar como é estava o contexto em Númenor quando Sauron chega é, a ir e se torna realmente o um poder por trás do trono é, em Númenor. Essa narrativa é muito legal e eu peço que vocês prestem atenção. É, bastante dela, porque as histórias de Número muitas vezes são feitas de um jeito, assim como no Casco Acaba, né, que o seu marido, muito por cima, muito no alto, você não consegue enxergar muito a psicologia e, e o comportamento dos personagens, tem raros casos disso é, nas narrativas de Número. E esse foco mais fechadinho, mais feito nas pessoas, como elas pensavam e se comportavam, aparece na Estrada Perdida, nesse texto e tem implicações, eu acho, interessantes do ponto de vista até político e histórico, por quê? É, nesse texto, Tolkien retrata, realmente, é, a situação de governo naquela época como uma situação de um regime totalitário, como os que estavam tomando conta de boa parte da Europa na época que o Tolkien estava escrevendo que era mais ou menos meados para o final dos anos 30. Então, antes de ele começar, quando ele estava começando, surtar, de ele estava trabalhando nessa, nessa narrativa. Então é muito é, legal pensar é, esse, esse ponto de vista, é, como é que ele retrata as implicações é, éticas é, e até teológicas da relação é, que a gente tem com regimes que são estatutários, totalitários, é, que jogam de lado, é, seja os direitos mais básicos das pessoas em nome de uma, de uma ideologia. E, e eu acho que é, que é muito interessante ver como é que ele retrata isso na história perdida. Então, eu peço atenção de vocês para esse texto, que é curtinho, tem 20 páginas mais ou menos, e é muito, muito é, legal de ver como é que o John Tolkien retrata é, tudo isso. Tá bom? E, e também, obviamente, como é que estão surgindo as origens da, das histórias de Número, que são muito é, mais simples, de certa maneira, muito, é, digamos, não tão elaboradas para a história, digamos, que a gente tinha no caso, uh, que a gente vai ver, na né, verdade, aparecer no caso dos Seres Anéis. Então é isso, espero que vocês tenham um excelente evento aí. É uma pena não poder estar aí com vocês fisicamente, mas quem sabe um dia, tá bom? Brigadão, como dizem os elfos, não Maria Adeus, pessoal. Bem, é, meu nome é Vicenzo, eu sou da Toca São Paulo, e eu fui convidado pelo pessoal da Toca CE é, para estar falando aqui um pouquinho com vocês hoje, nesse dia, né, nesse evento do lançamento do Que de Número. Mais especificamente, é, um pouco sobre as questões de cronologia é, e como é que funcionam os aspectos cronológicos é, dentro dessa obra. Bom, é, eu acho que como todos os leitores de, de Tolkien muito bem sabem, a questão da cronologia ela é central, né? ela tem ali uma importância, um aspecto é, é, bastante relevante em qualquer uma das obras do professor que a gente vai ler. É, ele sempre foi um autor muito preocupado com essa perspectiva de ter uma construção cronológica, é, uma construção histórica, né? a, a, o desenvolvimento de uma história prévia, todas aquelas histórias que estavam sendo escritas de maneira bastante significativa, inclusive entendendo isso como um dos aspectos centrais para que essa subcriação, né? a construção desse mundo secundário, que era o objetivo primário das suas obras, For, acontecesse de uma maneira é, bastante incisiva e bastante realista, incrível podemos dizer assim. né? É, quando a gente vai avaliar os textos que têm uma natureza um pouco mais teórica, como, por exemplo, é, o sobre histórias de fadas, é, que o professor escreveu é, sobre este desenvolvimento da subcriação, ele deixa muito claro o quanto este universo precisava desses aspectos que lhe dê uma tessitura de realidade para que ele se tornasse crível e, consequentemente, ele pudesse ser encarado pelo leitor como alguma coisa que ele abraça, que ele vive ali. É, essa questão, ela vem, é, ao meu ver, muito bem desenvolvida no livro é, é, do mestre Ronald Kirby, né, no Explicando Tolkien, quando ele fala um pouco sobre a questão da criação da, do mundo tridimensional. Uh, ele estabelece, né, ele cria um conceito da tridimensionalidade em um Tolkien. Do que que ele está falando? Ele diz que uh, por que que esse mundo é tão crível uh, dentro dessa perspectiva do fato dele de ser tridimensional? Porque primeiro, ele tem uma camada que é o desenvolvimento dos mais diversos campos ali dentro uh, do seu estabelecimento. Então, a gente vai ter a flora, a gente vai ter a fauna, a gente vai ter a linguística, a gente vai ter a história, a gente vai ter a geografia, a gente vai ter a cultura, a geologia, enfim, a gente tem vários elementos sendo desenvolvidos. O segundo ponto, né, a segunda dimensão dessa tridimensionalidade é o detalhamento, a maneira como ele vai desenvolver cada um desses aspectos de maneira muito bem detalhada. Então, quando a gente fala do de desenvolvimento de uma flora, não é basicamente citar um ou dois é, é, espécimes ali é, de flores ou de árvores e é, né? tem todo um contexto, um desenvolvimento muito bem é, acabado disso, nas línguas, enfim, não precisa nem falar. E o terceiro elemento é justamente essa questão da cronologia, o fato de que cada um destes elementos ele se desenvolve é, pelo decorrer da história. Então, quando a gente fala da linguística, nunca, principalmente da linguística, né, pensando no, no professor enquanto filólogo, nunca é uma língua plenamente desenvolvida. É uma língua que tem a sua construção histórica, a gente vem desde é, é, a criação da língua, como que as migrações, as separações de povos fizeram essas línguas se desenvolverem. Quando a gente fala de um lugar ali, né, um um morro, uma montanha, qualquer aspecto é, geográfico da obra, esse lugar ele carrega uma história, é, ele vem ali é, sempre desenvolvendo tudo o que ocorreu naquele lugar específico. Então isso prova um pouco como a cronologia, o passado, a história, o desenvolvimento de todos esses aspectos tem uma importância absolutamente central é, dentro da obra. É, então, falar de cronologia faria sentido para qualquer um dos livros né, que a gente tem publicado, seja em vida é, do Tolkien, seja aqueles editados primeiro por Christopher Tolkien e depois pelos outros que vem editando agora desde sua morte. Agora, quando a gente olha para este livro em específico, para a queda de número, isso ganha um aspecto muito mais é, significativo. Por quê? Porque o objetivo desse livro é justamente... É, trazer uma concatenação de textos que tratam de um tema é, dentro dessa perspectiva cronológica. E aí, para isso, é, é, quando, ele, quando ele, esse livro foi ser editado pelo Brad Sibley, ele foi buscar exatamente aquela que talvez seja a cronologia mais famosa é, da obra de Tolkien, pelo menos a mais conhecida por estar é, é, é, no seu livro Mais lido que é o ponto dos anos que a gente encontra ali no apêndice B do Senhor dos Anéis, certo? É, ele parte então desse princípio, que vocês vão notar pelos livros aqui, é que os capítulos basicamente são os, os nomes, é, as citações que a gente tem ano a ano, passada ali no ponto dos anos do Senhor dos Anéis, Se vocês voltarem aqui para o terceiro volume e olharem para o ponto dos Santos, vocês vão ver exatamente isso. A Ano 1, Fundação dos Portos Cinzentos em Lindon, o primeiro capítulo que abre aqui é Ano 1, Fundação dos Portos Cinzentos em Lindon. Ele vai fazendo essa construção e aí a partir daí como é que ele organiza o livro? Ele vai buscando em cima dessas datas que estão estabelecidas no apêndice B, os trechos de toda a obra é, publicada de Tolkien, que se enquadrariam dentro daquele momento histórico, daquele acontecimento é, ocorrido naquela data específica. Tá? Então a gente vai pegar o ano 1, é, Fundação dos Portos Cinzentos, ele vai buscar, nas mais diversas fontes que, que, que estão publicadas, encontrando esses pedacinhos aglutinando eles num texto conjunto e fazendo com que a gente tenha aqui a segunda era em cima dessa construção dos contos dos anos organizada textualmente de uma maneira que a gente consiga seguir tudo que se escreveu e publicou sobre isso dentro dessa perspectiva cronológica o conto dos anos não é exatamente a única fonte para organizar isso, ele mescla aqueles acontecimentos com o anais dos reis é, de número, Númenor, né? então mais ou menos ali dentro das datas em que é, o início do reinado de cada um dos reis se enquadraria pelo que ponto dos anos estabelece, ele vai linkando é, também ali cada um desses reis, cada um desses reinados, trazendo da mesma forma esse aglutinado de textos que a gente possui sobre aquele personagem e sobre o momento histórico que aquele personagem reinou também dentro do livro. Para fazer isso, ele usa um pouco também do apêndice A, né? No texto que a gente tem ali, Os dos Reis e Governantes, uh, do Senhor dos Anéis, existe essa lista, bastante simplificada, mas ela tá lá dos Reis de Númenor. mas talvez mais ainda, ele vai buscar um texto que a gente encontra aqui no inacabados. Que é, é, é, é Elbus, né, a linhagem dos reis de Númenor, onde a gente tem isso um pouquinho mais detalhado, né, é, é, linhas é, com descrições curtas sobre cada um desses reis. Então, na verdade, a estrutura do livro ela é absolutamente cronológica e ela é, é concatenada dentro desses dois textos que existem aqui fora, para trazendo aqui dentro. E aí o que, que tem, o que, que é essa organização de trechos então dessa forma? Bom, as fontes que ele vai buscar são as mais diversas possíveis naquilo que a gente tem em publicação. Se quiser conhecer mais, depois a gente vai no Instagram do pessoal, que vale a pena mesmo. A gente sempre lá no Tolkien Talk, o Guardião Catalog, a gente sempre apoia o trabalho das tocas, por isso porque é, estão falando sobre Tolkien, estão divulgando, divulgando Tolkien, e é sempre bom né, é, divulgar o no nosso autor preferido. É, então eu vim aqui para falar um pouco sobre a segunda era Não sei nem o que tem para falar ainda, o já falou, <risos> já falou porque tinha mais... A minha contribuição é o seguinte é, A segunda era para o Tolkien, apesar de como o pessoal falou no vídeo Ser assim, mais fragmentada, é, ter menos narrativa, menos, menos detalhes Também é uma das mais importantes metafisicamente do Tolkien. É, e biograficamente, eu vou começar até com o aspecto biográfico né? É, o Tolkien falava, ele falou em várias cartas, que ele tinha um sonho, né? Um sonho pelo mundo melhor, não, não. Um sonho da paz mundial, não. Ele tinha um sonho de uma grande onda que invadia a Terra e ia engolindo tudo, as árvores, as casas, as pessoas, os animais, e nada, nada ficava é, sobre a Terra. E essa, essa onda é, é, foi um sonho, durante décadas ele, ele tinha esse sonho, né? ele acordava suado, é, ele não sabia o que era aquilo. E depois ele descobriu que um filho dele tinha também esse sonho, que era o Michael. Ele até se perguntou, será que alguns dos meus pais também tinham esse sonho? Só que eu não, não, não consegui conviver o suficiente para perguntar para eles. Né? Mas para ele era uma coisa assim, meu... os não sei se que o, o Renato falou, o primeiro que o Renato falou aqui, daquela questão da estrada perdida, que era uma história de uma viagem no tempo, porém uma coisa mais é, metafísica. Não realmente você pegar uma nave e viajar para o passado. Então, o Tolkien realmente parece que acreditava nisso. Porque ele tinha esse sonho, sabia que o filho dele teve, e ele se perguntava, será que meus pais também tiveram? Então esse é o aspecto biográfico Inclusive ele fez questão de colocar esse é, é, sonho num dos personagens do Senhor dos Anéis né? quem, quem sabe aqui? Do Senhor dos Anéis Valeu a participação <risos> Quem foi que falou? Farme, né? É, o Farm tem uma, tem uma cena que ele fala com a Elvin no livro é, Quando eles estão lá nas casas de cura, né? eles, eles, tá, eles estavam é, feridos e tal e aí, conversando com ele, ele fala, tem um sonho de uma onda que vem, engole tudo, montando vejo e tal, e ali é o personagem falando como se fosse o Tolkien. Então, o Tolkien tinha muito isso, né, de misturar a parte biográfica com, a, com as suas histórias. É... Aí já vai para a questão religiosa, né, Porque, qual a importância da queda de número religiosamente do o Porque o topo tem, ele tem uma carta que ele fala, né, que a minha história é elfocêntrica, ou seja, ela é contada pelos elfos. Então, por isso que a gente não tem muitos detalhes da parte dos homens, é, dos hobbits tem menos, né, não tem a origem dos hobbits, esse tipo de coisa. Então, é, é, tinha que ter homens. E para o Tolkien, qual era a grande característica humana? A queda. Né? O homem é um ser decaído. É, desde Adão e Eva, né, pecado, o, o primeiro pecado lá que foi cometido, e o Adão e Eva queriam se colocar na posição de Deus, e aí ele fez um reflexo aqui na queda de Número, né? A queda de número, até vocês de perguntar, quem leu Silmarillion aqui? É, então, acho que metade não leu, A queda de número foi a, a, a, o apogeu dos homens. Mas os homens não vivem só no apogeu, né? Então o então, Dom tinha que mostrar a queda. E justamente por isso que o livro é a queda de número, porque ele tem um apogeu e tem é a queda. E o homem diz, o homem, o, o diz, né, o homem é o um ser decaído, na verdade, no legendário do Tolkien teve duas quedas, né? A primeira ele não detalhou muito, que foi na época em que o homem, os homens despertaram Hidori, é, no, no, no antigo leste e tudo, e ali o, o Morgoth, que era o Melkor, que era uma espécie de um anjo, né, um anjo decaído, né, um ser angelical que foi pro lado do mal, e foi o primeiro que chegou lá nos homens e quis... Né, arrebatá-los para fazer parte lá dos, dos seus exércitos ou, ou, ou corromper esse tipo de coisa e, aí, e alguns homens, aqueles despertaram no início, acabaram cedendo à sombra e essa foi a primeira queda do homem, só que como eu falei que a, a, a legenda de Show é elfo, né? é, nem os próprios elfos sabiam direito o que foi essa primeira queda, só tinha alguns pequenos deslumbres, algumas poucas coisas que o Zé, que né, foi aqueles homens que viajaram para o Oeste, é, é, falavam. Né? Então não tem muitos detalhes sobre isso. Então ele aproveitou a, a questão de número para é, esmi esmiuçar uma segunda queda. E foi depois que o homem já estava ali no um apogeu, é, o homem começou a ter o um desejo é, é, de se colocar na posição dos seres divinos, queria né? se colocar na posição de Deus. Por quê? Porque uma das características dos homens para o Tolkien é a questão da, da dádiva dos homens. Né? Enquanto os elfos, eles estão, apesar deles serem é, aparentemente uma coisa boa, né são imortais, nunca vão morrer e tudo, só que eles estão fadados ao destino do mundo, ou seja, no, eles têm que permanecer aqui até o final, mesmo que os corpos físicos morram. Então eles morrem, vão para os salões de Mandos, no Oeste, aquele negócio todo, e ficam lá até o final, ou então reencarnam. É, já os homens não, os homens têm essa página e é, o termo que quem dá é os elfos porque eles não estão fadados ao destino do mundo, né? os elfos ficaram cansados, eles, eles não conseguiam preservar é, as coisas belas e por isso que eles iam embora para o Oeste, e os homens não, os homens chegavam em feridos, morriam e iam para fora do mundo, né? supostamente para um lugar melhor. É, então, quando os Númenuanianos têm aquele desejo, aquela ânsia de, de conquistar a imortalidade, eles se colocam na posição de Deus. Por quê? Os enviados dos elfos, dos malas do Oeste, sempre falaram para eles olha, vocês têm que receber a taxa de luta, né? isso não muda, não muda porque é da natureza de vocês. Mas não, os Númenóreanos insistiram, eles queriam a imortalidade e acharam que iam conquistar essa imortalidade indo para o Oeste e vivendo na terra dos malas, que eram aqueles, os, os seres angelicais, os, os poderes do, do Oeste, que governavam o mundo e, e, essa, e isso que gerou a queda, né? a sombra. E quando o Salmo, né, então um spoiler para quem não conhece a história, quando o Salmo vai morar na ilha, aí a coisa em bola de vez, não né? tem mais volta, e acabou. Nem o, alguns que se arrependem conseguem, né? apenas um pequeno número de homens que consegue é, é, sair da ilha de destruição e morar na Terra-média. Então é isso, é, é, eu falei do aspecto biográfico, né, que era a único do o sonhado. sonhava. O aspecto religioso, né, da metafísica, da queda de Número, era justamente esse é mostrar a queda do homem e tem um terceiro aspecto que é a questão do legendário, né? É, o livro, apesar de ser aquele de número, ele não mostra só número. É, e até é uma questão que eu faço a série, né? Que a série se concentra muito em vários pontos, vários núcleos e tudo. Então tinha que se concentrar em número, realmente, e também em Eregion, que é onde foram feitos os anéis de poder. Já que a série se chama os anéis de poder, a gente só foi ver isso no último, no finalzinho do último episódio, né? Então o livro tem também esse lado, essa parte da da feitura dos anéis de poder, então a segunda era é importante nas histórias do Tolkien por isso, porque tem aquelas letras da primeira era que mostram a cosmogonia, como é que o mundo foi criado, como é que os elfos despertaram, as grandes batalhas de Belérica, que era o antigo continente, tudo isso. E aí você tem a, a obra-prima do Tolkien, que é o Senhor dos Anéis, que já é a terceira era. Então como é que você faz a ligação da primeira para a terceira? E aí entra em cena Número. E aí o, o Tolkien vai contar a história dos antepassados do Argo, né? é dos, dos parentes do Elvind, porque o primeiro rei de Número era parente do Elvind, aquele que vocês conhecem aí dos filmes, e, e, e do Hobbit, são os Anéis e tudo. Então ele faz essa ligação. É lógico que no começo, quando o Tolkien criou a história de Número, ele queria, voltando para o aspecto biográfico, né? o que aproveitou aquela onda que ele, que ele tinha no sonho, para misturar com a lenda de Atlântida né? Então tinha aquela antiga lenda grega De uma ilha que era ultra avançada Que depois sofreu a, a, Uma penalidade divina E acabou sendo destruída no meio do oceano Então Tolkien dizia Númenor é a minha lenda de Atlântida né? A minha forma de contar essa lenda é, Como todos os escritos do Tolkien, Uma vez Geralmente 90% ele acabava Colocando dentro da agendagem. Né? O Hobbit não fazia parte Da, da história da terra média e acabou colocando é, outras coisas, e aí Número também acabou entrando, porque era um mundo que estava tão vivo na mente dele, que ele, tudo que ele escrevia ele acabava querendo colocar dentro. É, então a lenda de Atlântida para o Tolkien é Número, né? foi a forma que ele contou de, de contar essa lenda. E aí como o Reinaldo falou no vídeo, é, aquela a estrada perdida, até então não fazia parte da Terra-média. Era uma, uma forma dele contar a história de Atlântida. E aí, quando isso fez parte, ele começou a pensar, mas como é que eu vou ligar isso com a história do Herod, do Bilbo, do, é, de tudo aqui dos Senhor dos Anéis, e ele pensou, ah, já sei, eu vou colocar aquele que fez o, o, o anel, né, que é o Saul, que é o Senhor dos Anéis, vou colocar ele na história de Número, ele foi aí que o Saul acabou, acabou fazendo parte é, da história da Terra de Número, aí você faz outras ligações, ah, mas tem o Aragorn, né, que é um rei, que era um rei que vinha de uma descendência antiga, e aí quem são os antepassados eles? Só pode ser dos reis de Número, aí começa a fazer esse monte de ligação, e aí a importância é, é, é, da queda de Número, desse encontro, é essa. É, e por outro lado, nós temos a questão de Erebion, é, do Sauron é, é, assumir uma forma bela e enganar os elfos, e aí a queda dos elfos, né? essa é uma queda dos elfos, então os elfos caíram também, não deviam ter feito os poder. E aí aquela questão novamente, né? você aceitar a natureza, a natureza do mundo, a partir dos momentos, no momento que os elfos, é, é, se deixam enganar por curar né, tá? e aceitam fazer os anéis porque ele engana ele, eles assim ó, então vocês vão fazer esses anéis e vocês vão conseguir preservar, preservar a terra média ina é, é inalterável né, o que é belo vai permanecer belo não vai haver até cadência e tudo isso é contra a natureza do mundo, os elfos, é, ah vamos fazer isso sim e aí tá lá né, tinha um anel Valfenda, por isso que Valfenda é aquela, aquele paraíso na terra né, Glória também é, que era outra terra assim que eles entravam, parecia que eles estavam entrando num mundo de contos de fadas é, e tinha também Eregon é, é, e Eregon, os anéis é de saíram Eregon foram para Valfendor, né? um com Elrach, o outro foi para Gandalf, depois e, e o anel da Galada, então os anéis eram uma forma de você artificialmente manter inalterado o local, a passagem do tempo tudo. então os anéis é fazer isso né? é, então, quando eles erraram, quando eles quiseram eles se colocar também na posição de divina. Então, tudo isso aí está no ponto da queda de número. É, essa essa forma, foi a forma que o Tolkien encontrou, né? De ligar a, a lenda de Atlântida com o aspecto biográfico dele e misturar ali com aquela salada mista ali da Terra-média. Então, tudo isso nos desencontre tudo. É, resumindo só o que o Vitinho falou, está é, é, certo, né? E, o que o Brian Silver, que é o editor do livro, ele fez, ele pegou o Ponto dos Anos, que é um apêndice do Som dos Anéis Ele tem sim datas, né? Na, na data tal aconteceu isso, aqui aconteceu isso, aqui aconteceu isso Então, é, o que o Brian Siebe fez? Ele pegou tudo que tinha da Segunda Era outros livros espalhados outras obras, e aí ele inseriu dentro dessas datas do, da cronologia do Ponto dos Anos Então, se no ano, sei lá, no ano... 500 da, primeira, da segunda era, o sal começa a se agitar novamente na, na Terra-média. E aí, procurando outro livro, onde ele fala, ó, aqui, essa narrativa aqui fala que, é, sei lá, iniciou-se a construção da Torre Negra e tal, e aí ele vai inserir esses enxergos aqui no livro, até dar uma espécie de uma, uma narrativa única, né? uma, uma, um volume único para o mesmo assunto. Então, o que eu estou lendo está mais ou menos na metade. Para mim, tá, tá show de bola esse livro. Eu, eu até discordo um pouco o é, Eric, que falou que a gente tem que ler O Silmarillion e o Bondos Inacabados. Acho que até que se sustenta sozinho esse livro, diferente, por exemplo, da Queda de né? Acho é difícil ler o Bélio e sozinho, mas a Queda de números eu até acho que está bem contextualizado, né? A, a história e tal, eu, eu acho que dá até para ler sozinho. É, eu acho que eu falei das três coisas. Eu não, não preparei o roteiro porque eu acho que isso fica muito, muito preso. Né? Agora eu queria que vocês falassem também, né? Vocês alguma dúvida sobre isso, sobre a Segunda Era, se deu para entender, se ficou alguma coisa mal explicada. Uma resposta, se não for, dar spoiler é demais porque ainda não li o livro ainda, mas quando Saúl foi capturado, se de capturar pelos mulemonianos e depois se tem um nome, ele estava em posse humano, é? Isso eu estou me falando nas cartas, né? Infelizmente o livro cartas está com que já falou estava tá fora de catálogo mas ele fala nas cartas, e foi uma das coisas que facilitou que o Sauron é, dominasse ainda mais a mente dos númerarianos. Ele estava com um anel, e quando o número cai, não é escória, né? o nome do livro é de número. <risos> <risos> então, o Sauron estava na ilha, e o Tom fala: ele diz, não, é, não é assim, difícil de se imaginar que ele estava com um anel e que ele levou o anel embora de volta para era o ser poderoso, né? é. Então, então é, um então, é correto afirmar que quando ele estava lá na ilha de Lomé, já tinha sido forjado com <risos> um, tinha, já tinha os nados, ele já, já, já tinha formado, só não tinha sido forjado os três, não, já tinha os três, tinham, não, os já tinha os três, e dois a três nados, ou era o coloreno negro, a gente chama que era aqueles que se enamoraram das trevas. Foi é, um setor de Saulo, né, porque Saulo quando ele foi para ele fez aquele culto amoroso, é, né, que, é, que é, era o um culto é, sombrio e tal, e esses três eram os senhores do Número O corpo de Saulo também, né, que era aquele tenente lá, que era o embaixador do Saulo, na né, da, dava de, de, de Moro também era o coloreno negro. E aí teve a rainha Perúcio também, que foi uma rainha de ponto, é, maligna né, ela, ela se colocava como, como um menino negro. ela tinha, se eu engano, nove, sete gatos e aí todos os gatos pretos tinham um gato branco, né, ela, ela soltava os gatos lá em Minasquive, na cidade e os gatos eram espiões para ela, e aí eles voltavam para a informação, igual como ela falava com os gatos né? <risos> Mas e aí o um gato branco, ele era ele, era o chefe dos pretos, aí o branco ele torturava os pretos para pegar informação, né e aí, ela sabia tudo o que ia acontecer na cidade só que ela é tão maligna que o próprio marido dela vai minha vai embora, vai no Brasil, jogar no navio e bater em língua, né? lá lá para baixo de bomba. Você comentou que o Tolkien, ele pescava vários né, aspectos da vida dele na obra. né? E bom, justamente eu estou voltando a né, rever o Senhor dos Anéis, na Sociedade do Léo. E no prólogo ele fala justamente o contrário disso, sabe? Ele diz que muitas vezes, por exemplo, as pessoas falavam que ele trazia aspectos da Segunda Guerra Mundial para a obra dele, né? O que, era, o que não era verdade, né? Porque ele diferenciava muito bem o que era alegoria e o que não era. Então, ele tratava a história como algo que era a pesquisa dele, né? o trabalho dele, e não como algo que ele trouxe, quisesse trouxer, trazer, assim, uma, uma. Como posso dizer assim? Uma alegoria mesmo, uma. uma uma lição de vida, né? um, um aspecto filosófico, né? um, um sistema de pensamento, um, um, até mesmo trazer esse aspecto religioso da, da vida privada dele. Né? E aí eu queria saber assim, de onde é que a maioria dos, ou pelo menos o que eu vejo, né? dos pesquisadores de Tolkien brasileiros, eles fazem isso, né? de que Tolkien então, né, traz esses aspectos da vida dele para a obra. Né? De onde? É, tem esse basamento para falar isso, né? se ele mesmo discorda na obra disso. É. No pré sobre os anéis, ele fala assim, porque na época que ele lançou, ele pode dizer não, o anel é uma alegoria arrombatômica, o sal é uma alegoria a esse tipo de coisa, ele não gostava, né? Assim, em termos bem gerais. A alegoria, é quando é, é, o, o autor ele escreve uma obra, e ele diz o, o, o leitor tem que interpretar dessa forma, então ele meio que aprisiona o leitor. né? Então, eu sempre dou esse exemplo todo mundo desse é exemplo né, das quânicas de Nádia. Quando você lê as quânicas de Nárnia, se você não entender que o Asma é Jesus, você não entender o livro. Então, se essa coisa é bem claro, né, que o Asma é Jesus e tal, é o tipo que não? Porque até fala, né? eu escrevi uma obra para o divertimento das pessoas, sem nenhum tipo de, de mensagem subliminal e tal. Por quê? Porque ele, realmente o ele estava nisso, é, e, e, e tinha a questão da aplicabilidade que é você pegar a obra do Tolkien e você aplicar nos seus estudos né? então por isso que tem várias chaves de leitura você tem a filológica aí você pega as línguas que ele inventou ele vai estudar, a origem e tá? tal tem a religiosa que é a que eu pego aí você lado dar o capólicismo aí tem questão de geografia que a gente faz então é, o Tolkien é deixar o de leitor livre mas você também é, não é por isso que você vai deixar de estudar essa aplicabilidade, você puder aplicar no seu ramo de, de, de, de interesse. É, de interesse. Por outro lado, aí a gente vai para as cartas do Tolkien, porque nas próprias cartas tem uma carta grande. Ele fala o seguinte, o próprio Tolkien falando, O Senhor dos Anéis é uma obra fundamentalmente religiosa e católica. Então, a partir do momento que ele, ele fala isso, e aí os estudiosos, né, você pode só ler o livro para se divertir. Então, você não está nem para a parte religiosa ou para a parte filológica ou qualquer outra. Você pode ler você vai aproveitar o livro do mesmo jeito. Agora, para você se aprofundar, aí você vai para o que o falou né, nas casas, aí você tem que ir para esse lado. E ele falou é uma obra fundamentalmente religiosa. Então, se não fosse essa base cristã dele, ele não teria escrito os anéis ou não teria escrito da forma como ele escreveu. Então, é, eu vou dar um exemplo da, da aplicabilidade. Você não tem nem o personagem, apesar de ser uma obra fundamentalmente religiosa, de você não tem um personagem que você diga, esse aqui é Jesus Cristo, como o Aslan tem, o C.S. Lewis tem um Aslan. Porém, você tem personagens que têm aspecto de Jesus Cristo. Então você pega, por exemplo, Gandalf, o Aragorn e o Frodo, cada um desempenha uma função de Jesus. O Aragorn é o rei, o Frodo seria o sacerdote, porque ele, ele, ele pega o pecado e leva para destruir, né, ele se de vida. E o Gandalf é o profeta. Por que profeta? Porque o Gandalf é aquele que Deus mostra o caminho para a salvação. Então, o Danilo está sempre viajando, vai de um povo, vai para outro diz olha, vocês têm que fazer isso, faça isso aqui, para destruir o Terra, para então, a salvação da Terra médica. Então, eu não posso chegar e dizer, olha, o Aragorn é a figura de Cristo. Não, ele, aliás, o Aragorn é Cristo, não posso, porque ele sei, ah, eu ver, realmente. Agora eu posso dizer, mas ele é uma figura de Cristo e em determinados momentos ele representa Cristo. Eu posso chegar a essa conclusão, entendeu? Eu, mas eu, eu sou livre para ver isso ou não. É, e nessa questão é, de Cristo e tal, na época teve um álcool australiano, e fez um estudo sobre isso, né? sobre a realeza, sacerdotosa, profecia e os São dos Anéis, fez essa associação de personagens, e aí teve um estudioso americano que chegou a conviver com o Tolkien, que era o, o Flor ele mostrou para o Tolkien esse artigo, e só nesse artigo aqui, aí né? mostrou que realmente né? está certo. Então o próprio Tolkien reconheceu isso. Só que como autor comercial que ele está vendendo a obra dele, ele nunca comentou filhos, né? é, é achando que ele está querendo passar exatamente essa mensagem. Ele deixou livre. Mas. Mas, é, na mesma carta que ele fala que é, é católico, ele fala que por isso, é, foi, ele colocou, é fundamentalmente ideoso né, católico. É, é, e ele fala na carta que ele colocou isso no simbolismo. E o simbolismo, ou já tem que estar por baixo. Aqui, você tem que se aprofundar para ver. Por quê? Porque ele sendo católico, ele, ele não queria, por exemplo, colocar cultos, ele só colocou o culto só né, no caso. Só culto amérito, qualquer coisa nos melhorar mostra a religiosidade dele. Mas ele fez o propósito, porque sempre ele as só com sacerdotes, é, templos, cultos, eles, dizem, ah, tá viram, é o autor tá católico, está querendo catequizar as pessoas. Ah, ele não queria isso, uh. ele não queria usar a obra dele para catequizar ninguém. Ele, ele tem aquela história do história da Terra-média, no qual ele disse que teve uma ter passado dele, que navegou para o Oeste. Um. Como é que essa história se encontra com a do livro, do livro vermelho do é Marco Occidental? É, porque assim, nessa época aí, ele estava pretendendo escrever uma mitologia para a Inglaterra, né? Até tem uma carta famosa que ele é, há um tempo atrás, como é que faz essas falar? Há um tempo atrás eu pretendi é, criar um, uma mitologia para a Inglaterra. E nessa mitologia da Inglaterra, ele criou outros personagem, né, que é o Elfwine, o Elf, o Elf, o Elf, o Elf. que era um inglês, que ele viaja, ele consegue viajar para as terras imortais, ele vai para oeste, e lá ele, ele até agora, está sendo lançado o... Isso está no, no, no box agora da história da Terra-média, que está lá no livro dos Pontos Perdidos 1 e 2. E ele viaja e vai, vai no local que os elfos moram e lá os elfos começam a contar para ele a história. É, isso faz, faz parte dessa mitologia mais antiga, é quando ele pretendia criar uma mitologia para a Terra. Depois ele, ele abandonou essa ideia ele viu que seria meio, meio que loucura, criar, mas na minha opinião, ele conseguiu criar uma mitologia, só que não para a Inglaterra, para o mundo todo, na verdade, porque né? todo mundo né? é, consegue se identificar com o que ele criou. É, mas era basicamente isso, era um, era um mariano um inglês que vai para o Oeste e acaba lá que a conhece a história. É, se eu não me engano, o é que acaba virando a Inglaterra e tudo, todo mundo, um contexto. Vocês vão encontrar lá no, no, no box lá da história da Terra-média. Mas o Christopher Tolkien, porque o Silmarillion, né, Para quem não sabe, ele, ele, o Tolkien passou a vida toda escrevendo, mas ele chegou a concluir a escrita, né, e aí quando ele faleceu, o filho dele pegou os papéis que tinha e acabou editando de uma forma publicada. E aí o Christopher Tolkien, para não complicar mais ainda, porque já é complicado o Silmarillion com tantos nomes, genealogias que ele avançou, o Christopher pensou, não, eu vou tirar esse personagem, né, então ele tirou ele ao fora, isso eu não vou colocar aqui para não complicar mais as coisas aqui, mas... É uma observação, e aparece tá, bem na história da Terra-média, nesses assim, dois primeiros volumes. Assim. Sobre as novas publicações, que gente, no site, a gente saindo, eu até brinquei com o pessoal do Louro dizendo que o Tolkien está publicando mais material do que muito autor-vídeo. mais. Eu não sabia Mas, enfim, sobre essas organizações, e tem médicos, você acredita que a gente pode esperar mais obras? É, o que eu estou vendo de movimentação quanto a é isso aí? É, eles estão pegando obras que já tinham sido lançadas antes e estão expandindo, né, eles tão, por exemplo, a gente tem aquele esse, a de paz, que é o vício secreto. O vício secreto é um material do Tolkien, é, qual é o vício secreto dele? Era a criação de nuvens Então, é, existe uma, um material dele, uma palestra, um, um estudo que ele fez e esse, esse já tinha sido publicado se eu não me engano, uma árvore folha lá fora, Dreaming. e aí é o que, que os caras fizeram agora, muitos anos depois, eles pegaram o vício secreto, tiraram do árvore folha, e aí eles encontraram outras versões do mesmo material, é, outros estudiosos acrescentaram comentários e aí publicaram o volume próprio. Então eu acho que a tendência agora é essa, é, questão de materiais é, inéditos da Terra-média, praticamente não tem mais, eu acho que tudo já foi publicado. Mas esse tipo de coisa vai acontecendo, eles vão é, é, tirar obras menores que foram publicadas em conventos antigamente, eles vão tirar, aí vão colocar outras versões, rascunhas que o outro deixou e tudo, vão acrescentar e vão fazer volumes, volumes maiores. Eles fizeram isso agora com, com um o bicho secreto. É, eu acho que já tem até uma edição do Folha de Cinto né? Ele fazigo, lá fora já tem. Eu acho que a tendência é essa. O próprio PED de número não é isso, né? Como o Vitinho explicou no vídeo. Você tem vários livros, várias histórias que tratam da, da Segunda Era, então ele pegou todos esses, esses é, pedaços e colocou num mundo só. A tendência agora é essa. Infelizmente, coisa inédita, é dificilmente. Vai ter alguma coisa é, é, de Chaucer, né, um, um poeta inglês do século XIV, XV, não me engano, que foi publicado já um volume e o autor já disse que quer publicar o seguinte. então tem material para isso aí. Né, o texto falou sobre Chaucer. É, traduzido, que era em inglês médio ainda, então tinha que traduzir para o inglês moderno. É, agora, no começo do ano, vai ser lançado lá fora a Batalha de Malva, é a mesma coisa. Já tinha sido publicada, é, até que na nossa edição brasileira do Ábrea e Folha tenha o retorno de Biórquico Novo. Né? E aí é uma história bem curta, acho que uns 10, 12 páginas, né? um poema que o Tolkien escreveu, que é o seguinte. Lá na né, época dos vikings, né, todo mundo sabe que os vikings invadiram a Inglaterra, aquelas, aquelas batalhas que o negócio todo, existia uma chamada Batalha de Mauro, e existia um estreito né, um mar, o outro lado assim tinha um estreitozinho de terra e o um mar do outro lado, e aí quando a maré baixava ficava aquele, só uma passagenzinha, né? É, e o que aconteceu, os vikings chegaram pelo mar e os ingleses estavam lá na frente dele. e aí o... o quem estava à vontade eram os ingleses, porque eles estavam dominando a passagem. E aí o, o Vikings não lá, chegou, eu esqueci o nome, chegou e disse assim, pela honra e tal, tá, os guerreiros, deixa a gente passar para lutar com vocês. Aí o que o, o líder o inglês fez, não, pela honra tá, e tal, nós somos guerreiros, pode vir, Vikings vai lutar. O que aconteceu? Os ingleses foram decimados naquela batalha. Então eles não devem ter feito isso. E essa é a batalha de mal, e o Tolkien, porque existia um poema antigo chamado The Battle of Maldon, A Batalha de Maldon, sobre esse acontecimento. E aí é o que, que o Tolkien escreveu? Ele escreveu o Regresso de North, que era esse líder inglês. E o Regresso de Pjortnof, ele já começa com focos, todo mundo derrubado no chão e tal, e aí vem os montes, eles procuram o um corpo do North e, e levam ele na caposta embora lá para a cidade dele. Então o poema do Tolkien é esse. E aí, esse poema, né, o Retorno de Borgo quem tem aqui a Bárbara e Folha, está lá esse poema. E o um texto chamado Offer Mode, que é esse, essa questão dessa bravura, que né, o líder inglês, apesar de ter morrido, ele demonstrou. E agora vai ser lançado no começo do ano, no próximo ano A Batalha de Mauro. Eu nem sabia que o Togo tinha traduzido esse poema antigo da Batalha de Mal. Eu né, pensava que ele só tinha esse material do Retorno de Porto Novo. Então, além do, da continuação que ele criou, ele também traduziu aquele no antigo, né? Porque ele traduziu o paino antigo porque o inglês antigo e o inglês médio, tem um anglo-saxão para o inglês antigo e o inglês médio que veio depois, são praticamente línguas diferentes. Né? O inglês que hoje em dia não conseguiria ler. Então o topo traduziu muito esses textos. Então esse é mais um exemplo disso aí. Foi um material que já tinha sido lançado, né? o retorno do Jorge Aí eles pegaram a Batalha de Mal, que o Tolkien traduziu para o inglês moderno, juntaram o um livro só e vão lançar agora no mesmo volume no começo do ano. A tendência mais é essa, assim, um, um pouco tal. Eu sou curioso para ler, mas infelizmente também é mais uma coisa que tem é a família tão que dificilmente vai liderar para o grande pouco, né? Porque é um tempo privado e aí deve ter parado duas anos. Mas tem esse tipo de coisa, mais coisas assim pinceladas, né? Tá, como eu falei, da Terra-média, eu acho que difícil ter, ter coisas inéditas. Eu acho que o último material foi esse da natureza da Terra-média. O Vitinho falou um, um, um, um, um... aí ah, no tipo, vídeo. Só para saber. É, agora, meio que eu tô tomando como se esse ele fosse para quem, quem quer conhecer mais a fundo da segunda era como um todo Mesmo não sendo a queda de um menor mas para quem quer mais a fundo segunda da segunda era, era toda, a fazer os anéis e tudo assim, tá? Perfeito Aí, sobre a, a terceira era, a gente já vê a parte do final da terceira era, mas sobre o começo Que é aquela parte dos reinos de Arno e Gondor, toda aquela parte de... a divisão do reino é, e é minhas preferidas, né? e, Inclusive do rei Jagmar, que a gente... Escuta falar tanto, mas tem tanto, é. tão, tão pouco escrito. Existem algum livro, algum compilado, história sobre essa. Não. que possam ser compilados e virar um livro? Vamos também? ficar só com os apêndices dele. Só com os apêndices Anéis. Porque, eu não sei se vocês. o pessoal que não, não, não leu ainda o Seus dos Anéis, né? É, os Seus dos Anéis, a Guerra do anéis se passa no final da Terceira Era. Tem, assim, 3 mil anos antes né, de história, é o... como é que é o nome? É Manoel. O Emanuel falou, né? Teve a. Quando o número cai, depois tem aquela última aliança, que vocês veem lá quem só assistiu os vídeos, né? Tá lá a última aliança de Jorge <coughs> e aí o Salga é derrotado, né? Me cima do pé é o anel e tal, aí termina a segunda era. E aí você tem toda uma história de 3 mil anos desde então até chegar na guerra do anel. E aí o Emanuel perguntou se assim, tem material sobre isso, infelizmente desconheço do tempo. O máximo que a gente vai ter é versões de rascunho ou versões anteriores que vai ser publicado na História da Terra-média. Mas é coisa que não vai se aproveitar muito, porque como o seu né, tão detalhado, então se ele colocou uma mudança depois, aquela lá não vale mais, né? Aquela que vai estar na História da Terra-média. E aí mais é mais é de curiosidade. Aí a gente vai, ter, vai poder conhecer essa primeira mitologia criada pelo Tolkien lá em 1916, 1917 até depois de 1914, ou seja, antes da Primeira Guerra Mundial, é, essa questão de ter criado uma mitologia para a Inglaterra, depois ele abandonou, porém era, era um rascunho para o Silmarillion, né? então muita coisa vai bater ali, muita coisa vai ser parecida com o Silmarillion que a gente conhece. E aí vai ter depois é, a, as várias, vários pontos, como é, é, é, a evolução dos pontos, né? É, vai ter as baladas de Belém, vai, vai ter lá a. a Balada de Leite, que é a liberação do cativeiro, de Bérez vai ter balada daquela é de Gondolin, é, tudo isso vai estar lá no terceiro volume praticamente, quem gosta de poema vai se espaldar aí não gosta, não gosta muito <risos> mas são as baladas de, de, de, de Bérez, no terceiro volume e aí, se não me engano, quarto, quinto, sexto se eu não me engano, é, como é que se fosse o Anésimo escrito e aí tem lá vários rascunhos iniciais por exemplo, não tinha água quem era, assim, que fazia o um papel de bastonário era o Trotter, né, que era o trotador, que era um, um hobbit, um hobbit guerreiro. E, o nome dele era Trotador porque ele andava com sapatos de madeira, porque né, ele andava com troca, troca, troca, e esse era o Trotter. Depois o Tolkien abandonou é, o Barbado, ele era um gigante do mal, ele não era ateliente ainda. Então, tudo isso é essa evolução dos Espíritos, ele vai ter na história interna. E mais para o final, vai ter os textos é, espaços, né, tipo a história perdida que o Renato falou, é, aí tem texto sobre as relações dos anãos, né? Vocês sabem, anãos e anões, né? Deixa para explicar. Então os anãos, é, relação deles com os homens, aí vai ter questão da vida da mortalidade dos erros, casamento do erro, é curiosidade é, que a gente gosta, né? E saiu é um pouco na natureza da Terra média. Então o final do história da Terra Média é basicamente isso. A gente não, não vai encontrar lá nada assim, é, mas eu posso explicar. É, coisas que não foram contadas ainda nos outros livros. A gente vai encontrar mais aí, são versões alternativas, nas fundas e tal. É, coisa parecida também com os contos inacabados. Eu costumo dizer que contos inacabados é o volume zero da história da Terra-média. Foi, foi como que a gente interpretou que é uma espécie de protótipo do que tem que vir a fazer no cultura. É, do contos inacabados, ele pega histórias e espaços da primeira, da segunda e da terceira era. Curiosidades, né? que a gente, quem só tinha lido os Sol dos Anéis, até então, e o Hobbit, queria saber mais. E aí o Cimarita também. E aí ele pega, por exemplo, a... como é que os cavaleiros de rodo se organizavam. O Tolkien escreveu isso, né? Como é que era um. Agora é, eu esqueci o nome, que era aquele.. O Marechal que novo conta daquele grupinho ali. É o um... Pronto, é o isso. Boa, é o é Efroma, Como é o nome mesmo? É o isso. Era é aquele grupinho, cada marechal cuidava de um grupo, né? É, E apesar dos tapentes serem bem pequeno, eles têm muito conteúdo. Você acha que a Amazon pode aproveitar bem? Porque, não sei se todo mundo já viu, mas realmente tem muita coisa, apesar de falar um parágrafo ou dois sobre cada item, é muito conteúdo. Você acha que a série pode aproveitar bem? Deixa eu perguntar uma pergunta como é que as mídias, os filmes, as séries, se encaixam dentro do câmera ou vai mudar? Vamos ver os filmes aqui do Peter Jackson? Sim, sim. E, e todo mundo assistiu a série? Sim. Quem gostou da série? Sim. Mais ou menos, né? Quem pode gostou ver. da série? Quem não gostou? <risos> <risos> pode falar, não te falar tem que vira mais um aqui do lado. Eu sou o um medito da <risos> água. Eu ó, já falando da série. Eu tava falando até com o metrôme? Com o Bruno. Eu dei nota 7 por quê? porque eu não gostei da narrativa da, da história que eles é contavam. Eu, eu gostei de ter os temas que eu venho dentro da série. Aí você tem lá vários temas. A, a primeira fase da série é que nada é mal no início, né? Isso é o Santo Agostinho, que todo é mundo estudou, colocou na aula. Então já, eu gostei dos temas. Tem aquela cena do Aronje, quando ele vai cortar a árvore também. Teve gente que ficou tipo, a esse e fez sabe. Para barquinhos isso aí, mas não. eu vou Até lançar um vídeo do Fofi do Rio de Janeiro, é o amor de louca é pelas árvores. Você vai ver que faz todo sentido aquela, aquela saída dele. É, então tem essas coisas que eu gostei. Agora, a narrativa em si, a história que eles quiseram contar, eu não gostei. Isso, não, não achei legal, por quê? você ficar concentrando que é esses negócios de drone, de Theo, são personagens inventados para a série, mas que até o final não tiveram importância praticamente. Né? Ao invés de, de dar atenção para outros personagens que ele já conhece, tipo, o que ele brinco, né, ele fazendo várias coisas maravilhosas, para no final fazer os anéis, é o próprio final, a é para não deveria existir, existir, e aí já começa a mudança com a tá, né? Quem sabe que o Salto, quando ele chegou em Erega, já chegou na forma elfa, na né, forma bela, não chegou na forma de homem, então eles lutaram completamente isso aí e ele se coisa Então, assim, não acho que o topo se revelou no topo por causa da série. Né? Não vejo essa lacração que o pessoal disse que tem na série. Tudo né? tem justificativo ali, tem justificativo para a Galada Guerreira. É, o, o pessoal fala assim: nossa, eles diminuíram os personagens masculinos para poder fazer as femininas com Não tem. É. Você está comparando o que está o maior de todos os novos. Qualquer homem ali, podia ser o um, Arnold Fazendeca ele ficar diminuído perto né? dele. você não tem lacração na a ela é, ela é, ela é, ela é Exato, entendeu? Que qualquer homem fica tremendo nas bases lá fora. Então assim, não vejo para esse lado, mas que eu não gostei, mesmo, vejo nível, eu não sou peito de cinema, não é o meu gosto, né? A questão da história, como então, a gente que gostou, que é né? gostado e tal, não tem problema nenhum. E a questão que eu, eu, eu, eu, eu me importo é que os temas estão pegando, isso aí eu vi na série. Agora voltando, né? Qual é Quase, o nome dele? É? Maclaude. Hã? Maclaude. Maclaude. É o Homem-Aranha? Yeah. É. Então o <risos> É o homem É, homem Não existe. A questão de canonicidade, de filmes, e tudo, não existe. E o próprio Tolkien, ele já todas as, as adaptações é, que chegaram nas mãos dele, de roteiros, ele rejeitou todos. E ele disse que a Disney, por exemplo, ele era contra, ele disse que nunca queria campeão branco na zona da Disney, porque ele não gostava do que a fazer com para o consumo de né? ele já estava dando um total. É... Em vida, ele chegou a assistir uma peça de teatro do Robert. que foi inclusive é, é, produzida, pelo ele iria ser depois o, o biólogo oficial dele, para o Ronald Reagan, que era jovem e tal. E nessa, os relatos que tem, né? o pessoal que viu, o Tolkien foi assistir no último dia da peça, sentou na frente, e o Hamper Gap depois relatou que quando a história ia de acordo com o livro, aí ele estava lá mostrando. Né? Agora, quando dizia qualquer coisa, ele ia fazer uma carelha, era assim. Então ele não tinha que mexesse. Por outro lado, na época ele tinha muito aquelas adaptações radiofônicas, né? tinha tipo a telenovela, né? então eles adaptaram os solos anéis, e eles iam fazer a maior adaptação dos solos anéis na BBC também. E o Tolkien chegou a trabalhar essa adaptação. Então o próprio Tolkien chegou a mudar o texto dele, mudar, mudar as falas. Então, o que ele queria, ele queria, na verdade, era ter esse controle da adaptação. Porque ele poder ver, não, você não desviou muito o que eu escrevi e tá? tal, então ele esse controle. E aí, no final, é, é, foram tantas propostas, tanto dinheiro oferecido, né? E então, o Tolkien não era rico, ele chegou a ser considerado rico, já mais no finalzinho, com o que eu sucesso e tal, Mas ele precisava de dinheiro e tal, com o negócio todo. E aí ele chegou no dilema com a editora, né? Tem lá o capítulo lá, que agora foi o Tolkien. Dinheiro fora. Então a glória seria ele vender os direitos da adaptação, mas ainda ter algum controle sobre o que ia ser mostrado né, na adaptação, e essa era a glória. Já o dinheiro, ele se, é, se fosse oferecido tanto dinheiro, a ponto de ser recusar, ele tem que vender e não ter, não ter mais como dar para o na, na adaptação. E aí o pessoal já se organizou um pouco, eu ter falado isso uma vez na live, é, o pessoal não gosta de é, top, então. mas a verdade é que prevaleceu o dinheiro. Né? O então, Tolkien acabou vendendo os direitos dele para a United Artists, e depois foi comprado pela Middle Earth Enterprise, né, Soul Science, a companhia, e hoje agora foi até vendido agora, recentemente, de novo. Mas ele vendeu os direitos de adaptação, perdeu né, a, a questão de. o cinema, na verdade, só para o cinema, isso aí. Para a série inteira, na mão do Open Stage. Por isso que a Amazon conseguiu fazer agora. Mas o Tolkien assim, era assim, você é contra qualquer tipo de adaptação. A não ser que ele tivesse a possibilidade de trabalhar nela né? é, O Christopher Tolkien não recebeu bem os filhos do Peter Jackson Embora praticamente 99% dos leitores de Tolkien tenham aceitado bem As né? adaptações do Peter Jackson O Christopher Tolkien detestou, ele só assistiu o primeiro filme Para quem não sabe, o Christopher Tolkien era o... Um, é, não vou nem dizer que era o preferido do Tolkien Mas era o que mais se identificava com ele né? Que era o herdeiro literário dele, quando ele morreu para fazer o que quisesse com a obra dele. É, publicar o que não tinha sido publicado, mudar, jogar foto. E aí o Cristo perguntou que não gostou, só assistiu o meu filme, A Sociedade do Anel. disse que o Peter Jackson é viceiro da obra do pai dele, transformando numa obra para jovens de 15 a 25 anos, né? dando para só para ação e deixando aquela parte da mensagem de lado. Parece que são votos. Você tem ali... O pessoal até reclamou, né? Por que eles são sujos, sujo? Por que eles... É. São são eles não, nômades. nômades, Isso está no livro, né? Eles são nômades, então, eles não têm. Uma roupa tipo a adrenalina que está magnífico, né? É, então, mas eles pés peludos, né? Então, vocês se eram novos, né? Agora são pés peludos agora. Então, assim, eles estão viajando o tempo todo, eles não têm resistência fixa, então eles têm que ser escuros, né? Não tem como eles ficaram tomando banho passando chão o tempo todo. Então, por isso gente, ter que a gente pega aquele jeito. É, questão daquelas carrocinhas que não tem tudo, tudo isso aí foi bem legal. Mas quando a gente olha para a roda, a gente vê a porta das casinhas. As costas é vai ser uma assim, história. Aí foi uma então, adaptação perfeita. Então. É Perfeito, adaptação perfeita, isso aí. É, para quem não entendeu, né, no livro, os, os robes, eles já tinham já aparecido na Primeira Era, só que não... Porque, assim, os robes surgiram nos dias antigos. Dias antigos. E dias antigos são os dias antes da queda do morte, que já era a Primeira Era. Então já tinha volta, um só que ele fala só da história dos volta, mais ou menos da metade da terceira era do fim para final. E o que é a única coisa que se sabe é que eles viviam do lado do leste das montanhas nevoentas, que eles eram nômades, tinham os dias errantes, né, os dias de nômades e tal, e só depois eles viajaram por cima das montanhas até chegar no Condado. Então olha o tanto de histórias que você tem para criar em cima, né, E eles eram muito bem em cima disso. Eles colocaram os pés peludos, né, é, nômades, Viajando, sendo contado ali com um, com um estranho, um amigo do que é perfeito. Pronto, sabe? Até aquela questão, eu não tinha gostado de início quando eles. Ah, todo mundo junto, eu junto, tá? alguém mais quis se lascar, fica com ele, também a gente vai se embora, né? <risos> Só que aí depois eu entendi, porque quando depois, aí eles já vão atrás do estranho, né? aí eles fazem uma, uma sociedadezinha e vão atrás do estranho, ou seja, eles mudaram o pensamento deles se antes. Eles largavam quem ficou doente e quem ficou ferido para trás, depois eles mudaram. Não, agora a gente tem que ajudar os nossos amigos. Então é a questão do arco que evolutivo dos personagens na série. Então isso aí não custa depois. Eles reduziram, por exemplo, o Rio Gabriel a acabar folhinha, que subir está subinfectado. Ainda bem que no patinho. É ainda bem que no patinho. Então, assim, quando eles pegaram o material base que eles tinham, infelizmente eles não chega no bom é, então eu acho que é isso, é, felizmente. Os né, material que já tem disponível aí foi para atrair novos fãs. Porque ele, quem já conhece a obra, né? Tem que a rejeitar, logo O que está O VH Santos falou com a gente na live lá no Ele sabe que a gente vai aprender. Então ele já está aqui. Né? <risos> <risos> <risos> ele vai assistir. É a, a gente está pensando. A cada episódio é, De certa forma, foi o objetivo dos filmes. Né? Isso. Traz, isso, gente. Isso. Agora sim, também eu vou. defender eu defendo o o Peter Jackson que já tinha o um modelo de compra. Né, o Senhor dos Anéis estava tudo de Eles queriam qualquer contrato. Agora sim, a história do contador dos Anéis é tudo bem. Então eles têm que inventar realmente. Porque a proposta deles é, vamos mostrar a história que o Tolkien não contou. Então se o Tolkien não contou quem eram os três, os não eram deles, eles vão mostrar quem eram os que pegaram os anéis, por exemplo. E aí eles estão inventando em cima. É, então é um modelo feito por eles. Então, é, já o Peter contou, né? o está tudo bem planejado. Os anéis, a história do P.T.D.S. quer contar, é lá claro. E a história que os P.T.D.S. quer contar, é só está o plano fundo. E aí, eu que tiveram a capacidade suficiente para o um povo da minha opinião, né? Então, para mim, eu falo em volta A série Nossa, é, traz muito uma coisa que a gente não vai muito nos livros, que é sobre os Orques e a possibilidade de eles terem uma redenção. E eu vejo muitas pessoas falando sobre isso e, tipo, isso é interessante o que é, eu, eu já tenho até um livro sobre isso, lá no a página 14, que é se os Orques tinham redenção, né? É, porque a gente sabe que eles eram uma raça deturpada, né? eles eram outras raças né? eram homens, elfos e tal foram deturpados, foram o primeiro senhor do escuro para se tornar de gente de santo é... eu não vou nem conseguir resumir toda, toda a argumentação que é muita coisa né? tem que entender, porque tem várias origens dos ossos, mas em última instância eles eram seres tão escravizados a mente dele cuidava trajear nenhum eles eram tão escravizados a mente deles, praticamente eles, a chance de redenção deles era mínima. Acho que dificilmente é, é, teria um, um óculos teria uma redenção, então, bem, até porque eles, eles eram tão odiantos, né odiosos, que eles matavam a si mesmo, por isso que eles não viviam muito, eles se odiaram, né, mas se odiava a si próprio então a chance de redenção praticamente dura, né? Mas, o que ela é discursozinho do ar, ela não cai no discurso dele. <risos> É, o que é que você achou deles terem pegado um elfo, porque o Adam claramente é um elfo, é, atuando, por exemplo, de um lado maligno, explicitamente maligno? Porque dentro da obra de do Tolkien, dos livros que eu, que eu li, é, você não tem nenhum elfo explicitamente maligno, né? você tem os seus atos com os seus objetivos, as suas ambições etc mas eu eu lembro até que na queda de Gondolin, se não me engano, tem um, aquele elfo que do Ritman, é, é, é o elfo negro e o filho dele que é o Maiden, Pronto. Ainda assim eles não são necessariamente maus, né? Tanto é que um deles até não seria um elfo, né? Uhum. E o que é que você achou disso? De ter um elfo explicitamente maligno? É, quando estavam na fase de rumores, eles falavam que ia ter um elfo do mal, né? O elfo caído, né? o elfo caído, né? ele também, mesma posição. E aí depois, preparando os vídeos lá com o Tolkien aí eu achei a parte de, de Silmaril, onde ele fala que os Noldor, frequentemente, eles eram é, raptados eram pelas forças do Mogor, na né, Belém. E eram escravizados lá nas na fortaleza do Mórdor. E o que que acontecia quando eles eram ou libertados ou fugiam? Eles viravam praticamente proscritos. E os próprios nórdor não queriam mais conviver com eles. Por quê? Porque tinham medo que eles, é, como mortos, tinha aquela questão de, assim como o Sal, de escravizar a mente, então eles continuariam fazendo a vontade do seu sobreiro E aí os próprios erros excluíam eles. Então tem essa brecha aí, então, e, e lá o narrador diz que fala que realmente era isso que acabava acontecendo. Né? Ele fala que então, aqueles elfos que eram escravizados, depois eram libertados, eles eram excluídos da sociedade né, dos elfos, porque com razão realmente eles acabavam fazendo a vontade do ir embora, mesmo sem querer. Então tem fundamento para o Adra. Então... Ah, Só que o Adra não é nem esse que foram escravizados, ele na verdade já viu que um, um, um elfo como meio elfo, meio orc né, já já meu... sensibiliza com, com os orcos, pelo menos é. né? no discurso dele, porque pode ser é só discurso é, ali, é. né, é. ele não sei Vai se tem passamento se aí ele fala, ele trata assim mesmo como o um Hulk, né, É, aí é legal, porque o, os orcos, era, era... era uma forma meio... Pejorativo. Pejorativo. Pejorativo. é, tá comigo E aí o Hulk, não, né, o Hulk era a forma, na língua dele, como eles uh -huh. mesmo se chamava. Referente é. ao. Alistair, você acha que é liderado a possibilidade de ele não ser o Gando? Fala aí Alistair, o que você acha? <risos> eu acho que é igual a, a, a tudo que foi falado em relação a série, que acontece do né? É tipo assim, eles estão mudando algumas coisas... Que Mas tá tu vendo. acha que ele vai ser o Gandalf? É difícil, eu, é eu, eu não queria que ele fosse. Porque lá em casa a gente tá ah, é um mago, é um mago, mas não pode ser alguém, pode ser o, o, o, o marrom, né? Ah, não, acho que deve ser algum dos azuis, porque eles chegaram primeiro e foram do e foram leste, não é? Aí eu acho que. Eu quero que seja um dos azuis. Eu também quero que seja um dos azuis, né? Porque é história mais de aberto, né? Eles foram realmente do leste e tal. É, por exemplo, o Gandalf, pra quem não sabe, né? O Gandalf, ele, ele, ele, como eles são criaturas angélicas, né? Que vieram do oeste. Só que eles assumiram a forma física, né? A forma era de um velho e tal. Né? E aí ele precisou viajar fisicamente no Oeste, então ele veio de barco. O Gandalf chegou de barco assim como os demais magos. Chegou nos postos Cinzentos, onde enviou o Kyrgan, e o Ulida já recebeu o Gandalf, já viu qual era a missão dele, pegou o anel vermelho na área e entregou para ele. Assim que o Gandalf chegou, né? Então, se for realmente o Gandalf, para mim já é outro desvio do legendário, né? E tá tão detalhado forma como o Cândalo chegou, que infelizmente esse for canto, vai ter mudado demais, né? Precisa então, de chegar aqui numa bola de fogo, esse negócio, então não faz muito sentido. Agora se ele fosse magoador é melhor, porque não tem muita história, né? Eles foram realmente pro left, ali no, uma, o estranho o extremo indo pro left e tal. O tema da abertura, lá tem o mesmo compositor. Uma história, né? Pra seis, no final do o estranho não, vamos <risos> ali é, é, é como se fossem assim, os pré espectros os espectros do anel, né? Porque tu vê que elas tinham meio formas espertas. Tem um mundo visível e isso aí está no livro, né? Tem um mundo visível e um mundo invisível. E tu vê que ali elas, aparece a forma do um mundo invisível delas e parece os espectros do anel, né? E a gente sabe que não precisa ser portador de anel para se tornar espectro, vira o o, lá no livro fala que quando o Frodo toma aquele ferimento daquela lâmina móvel, ele ia se tornar um espectro também. Então assim, não precisa você carregar, tá com um anel de poder no dele para se tornar espectro. Então eu acho que elas são tipo assim, uma espécie de protótipo que o Salom fez antes, né? De alguma forma, transformar elas em Mais ou menos isso aí. Ah, na tua opinião, é, qual seria o um, um top 3 personagens que se Tivessem a posição do um Anel, talvez virasse um, um segundo Sal, né? ao invés de ser um escravo ele conseguisse dominar o Anel e, enfim. Então, o próprio, o tô cartas, né? ele, ele, é o próprio. Estou falando nas cartas, né? O próprio Gan, se ele tivesse um, um, um Anel, ele, ele conseguiria derrotar o Sal, porém ele se tornaria o próprio tirano, né? É, ele, ele até falou o termo farisaico, né? Ele, ele, ele tentaria ordenar as coisas para tentar fazer o bem, mas acabaria fazendo o mal, né? Se ele também. Então não, não tem escapatório, Qualquer um que pegasse um anel. Agora, você assim, tem uns personagens realmente que, que pegando um anel não derrotaria o sal, tipo o fogo. O fogo, se tivesse saído ali da, da, da, das feiras da perdição com um anel, tipo, o sal na hora tinha pego. Né? Mas, por exemplo, a recife lá, se não me engano, é o Gandalf, a Galadriel. Eu não sei se o Aragorn também tinha capacidade de, com o anel derrotar o sal, né? Só que aquela coisa, derrotaria o sal, mas ainda faria a estaria no saldo. Mas a prova qual é a prova dele. É, a prova né? é a prova dele. É uma questão interessante sobre essa... Pedro? É... Tô... Lembra? Falando sobre é... quem colocaria o anel, que poderia se assim, uma... uma ameaça ao não né, com o anel? Mas e a questão do Tom Guadio aí que você estava tá com a camisa, né? que ele, não. Era... O ele tom não é... era capaz de ver o flor do anel e se ele colocasse o um anel não surtia efeito, e não ficava visível. O Tom é um criador subgênero, a né? gente tenta encaixar em alguma categoria, mas não consegue. É, a gente não sabe se o anel não afetava ele ou se naquele, naquele evento não afetou. Né? A gente também não sabe como é que seria o Tom carregando o anel várias vezes no muito tempo. A é, gente sabe aquele ele específico. É, Para quem não sabe, o, o Tom Bombardino, né, que é esse personagem aqui, muitos amam e muitos odeiam né? Ele tem um capítulo próprio no livro, que o Peter de Arte não adaptou um pouco na, no livro. Né? Ele salva os hobbits, ele tem o um controle da natureza, ele vive ali na, na Floresta Velha, que é o vizinho ao contato, é, tem uma esposa chamada Futa Douro. É, e quando os óculos vão visitar, vão visitar não, ele, ele resgata os óculos lá dos apuros e tal. E aí, quando o Frodo tira o um anel, aliás, é, quando o Frodo coloca o anel no dedo, ele não fica invisível para o Tom Bomba, né? o Tom consegue ver onde é que ele está. E quando o Tom coloca o anel no dedo, ele não fica invisível. Então, aparentemente, o anel não afeta o Tom Bomba. É, e aí, quem é o Tom Bomba? Numa carta que o Tom escreveu, quando ele estava no, no comecinho de escrever Os Senhor dos Anéis, ele estava cogitando quem poderia ser o personagem principal da história. E aí ele falou assim, será que poderia ser o Tom Bombadil? Algum espírito da minguante zona rural de, de Berkshire e não sei o que Shire, lá? Então ele fala, um, um espírito da minguante zona rural, então era um espírito. Agora qual classe de espírito, qual categoria a gente não sabe, mas sabe que ele era um espírito da zona rural? E onde é que ele vivia? Lá na floresta velha, que era uma zona rural. Então, será ele era um espírito da natureza, né? Ele vivia ali escolheu. E, e no conselho de erros, alguém fala que o Tom ele, ele delimitou para ele uma área onde ele morasse. Então, ele realmente é o um espírito daquela zona rural é, específica. É, na vida, nos no primários, o Tom fazia correspondência do condado com o Oxford, né? Então, por isso que ele fala, dali de zona rural que... É, eu acho que é o word of alguma coisa assim que é a assim, cima ótimo, né? Então dá para fazer essa relação, Não É um espírito que resolveu viver e né? delimitar uma área <tos> para <perto> ele. <de mim. tos> <tos>